A gente está aqui agora com o Cami. Sim, o próprio Cami. Que foi exatamente o Kami que vocês pensaram. E vamos fazer umas perguntinhas para ele, né? O Cami, conta pra mim como que é ser um jogador de esportes no Brasil. É uma experiência extremamente bizarra. Porque eu comecei muito cedo e na época não tinha nada. Então, para mim é muito mágico ter visto o cenário crescer e se desenvolver desde, o, desde os primórdios mesmo aqui no Brasil. Claro, já tinha um cenário mais desenvolvido na América do Norte, na Coreia, mas aqui não tinha nada e agora tem. Então, eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história que continua crescendo ainda. É. É, você começou basicamente no começo, igual você falou, tal. É, para você, assim, que, que viu, o que, que você acha assim, é, do, do cenário para possíveis futuros jogadores? Você acha que. Uh, eu acho que quanto mais tempo passa, mais acessível fica para novas pessoas entrarem no cenário, conseguirem criar sua imagem, entrar nas equipes e participar dos campeonatos. Porque uh, hoje em dia é muito mais acessível, tem mais campeonatos, tem mais, tem mais empresas, times e patrocinadores mesmo, então para quem quer realmente seguir isso como profissão, hoje em dia é mais fácil e eu acredito que continue uh, nessa tendência de cada vez mais fácil, mais acessível, porque conforme o cenário vai crescendo e se desenvolvendo, claro, a gente vai precisar de novas pessoas. Gente, é Pei, me corrija se eu estiver errada, mas a PEN está escrevendo um livro e o personagem principal é o Kami. Cami, me fala um pouquinho sobre isso, de como que foi de repente virar pra você, contando. Então, a ideia é mais ou menos, como acontece com alguns youtubers Minecraft, uhum. o Rezende, fez um livro também desse mesmo estilo, eu basicamente vou ser um personagem com um livro de ficção e eu seriamente não sei ainda como vai ser, não sei exatamente o que esperar, <risos> não sei mesmo, mas eu acho que vai ser algo muito bacana, eu acho que é o primeiro desse tipo no LoL, então acho que vai abrir muitas portas e tende a ser uma experiência muito bacana, tanto pra mim, por estar fazendo isso, quanto pro torcedor, porque realmente eu acho que é uma, é uma novidade mesmo, então uh, tende a ser muito divertido. Tá. É, agora assim, conta pro pessoal, quem quer é seu personagem que você mais gosta e qual o item que você mais gosta de usar? O personagem que eu mais gosto muda toda semana, mas no momento, <risos> é, no eu, momento, momento eu tô apaixonado répo. pela Cassiopeia, que eu mais gosto é Morela. É? Mas por que a Cassiopeia? Não dá pra dizer, né? É porque eu, jogo, eu, eu jogava com ela muito tempo atrás. Desde que ela lançou, eu gostei muito de jogar com ela. Só que ela teve uma fase que ela tava muito ruim. Mas agora ela voltou, então. Cassiopeia e a Zil são os meus dois favoritos, sabe? Sempre não estou fazendo nada dá vontade de jogar. Não, então tá. Bom, pessoal, esse é o câmbio e Obrigada, de verdade. Até logo.